Estamos aqui com a última parte do nosso RANDZONE de TDD, onde a gente está desenvolvendo um tradutor. A gente fez aqui uma lista de requisitos, só que a gente percebeu que tinha um requisito a mais, que tinha um cenário a mais que a gente não estava considerando, que era a tradução da frase com as duas traduções para a mesma palavra. Então, eu adicionei aqui mais um item na nossa lista. Isso é bem comum quando a gente está fazendo o TDD. A gente vislumbra ali uma série de cenários e à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo que existem cenários que talvez é, são importantes e, e não estão incluídos naquela... É, lista inicial e aí a gente vai acrescentando. A gente pode até escolher, é, é, botar ele no final da lista e de querer fazer ele agora ou deixar ele para fazer depois. tá No nosso caso aqui, a gente já tinha terminado o que a gente tinha previsto, adicionamos ali um novo requisito, então vamos fazer ele. Para isso, precisamos do nosso chapéu vermelho, certo? Para podermos fazer os testes. É, então, o que eu vou fazer aqui... Vai ser colocar é, é, um novo teste, onde eu vou colocar aqui, é, traduzir frase com duas traduções, mesma palavra. Então, ó, eu, vou, eu vou me inspirar aqui, né? eu vou colocar aqui, ó, peace É paz é, é e aí eu vou copiar aqui ó essas traduções aqui que é, é ele vai colocar aqui ó bom como good e como nice né então a gente vai traduzir aqui paz é bom né e aí, ele vai ter que traduzir, né? No caso, eu vou considerar que ele sempre vai usar a primeira tradução, né? Que é o PIS. É, é, não é assim, não? Is <risos> Is. Is good. Certo? É... Então, vamos lá. Repara o meu inglês, não, que eu não sou. Não sou professor de inglês. <risos> então. Roda aqui, tá? Então, ó, ele falhou. Vamos ver o que ele falhou aqui. ó. Então, ó, ele está botando good, virgula, nice, que é o que ele retorna ali na tradução. Certo? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Hum, deixa eu pensar. Bom, eu poderia ir para aquela solução é, é, de fazer a, é, é, aquele mapa de lista, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que eu consigo pegar ali a string e até... A vírgula, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a minha tradução, né? É, e vou fazer aqui, igual a tradução, opa, ponto, substring, né? E é, é, ele vai de zero até o tradução ponto o lugar que tem o ponto e vírgula que é o index of tá o ponto e vírgula não a vírgula né? então ele vai ali até a vírgula acho que ficou um a mais aqui será que vai dar certo não sei vamos rodar o teste e ver se funciona né Arr, torce torce deu errado vamos ver o que deu errado ó o traduzir frase aqui já deu errado aqui eu já deu um String Index Out of Bounds Exception. Opa, o que está acontecendo aqui, ó? E esse daqui, o que, que foi que deu errado aqui, ó? Ah, tá. Ele está dando errado nos outros. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui isso só se a tradução, se ela tem uma vírgula, né? Tradução Contém a vírgula, é, então se a tradução tem uma vírgula, eu vou fazer isso aqui. Será que vai dar certo agora? Vamos rodar para ver, né? ainda bem que a gente tem o teste, né? A gente roda aqui, e aí? Ah, Agora passou, tudo funcionou. Beleza, né? conseguimos cumprir aqui. Ai meu Deus do céu, eu estava com o chapéu errado, né? finge, finge que eu estava com o verde. É, eu vou vir aqui e vou dar o ok aqui para traduzir a frase. Tá? Então, mas calma, calma que eu ainda tenho meu chapéu azul de refatoração. Eu não gostei disso daqui é, ficar dentro do, desse método de traduzir frase. Então, eu vou vir aqui e eu vou dar um extract method. Tá? É, é, eu vou chamar esse método de... Primeira tradução. Então, ele pega ali a primeira tradução da palavra. Tá? Será que ele continua funcionando? Acho que assim ficou mais claro. Né? Então, ele roda aqui. Ó. Depois, se eu alterar como, como eu guardo aqui as palavras, né? ele, ele vai continuar. É só eu alterar esse, esse método aqui, sem ter que mudar, por exemplo, a tradução da frase inteira. Tá? Então, continuou funcionando, tá? a princípio esse método está privado, de repente até faria sentido eu querer deixar esse método da primeira tradução como método público para outras pessoas usarem, mas como eu não tenho esse requisito, a princípio ele vai ficar como método privado mesmo. Tá certo? Então é isso, esse foi o nosso hands-on do TDD, que a gente fez aqui é, é, a implementação aqui de um tradutor, que traduz frase com muitas traduções, etc., né? É, vimos aqui o nosso chapéu de TDD, né? o, o vermelho aqui quando a gente está criando o teste, né? o verde quando a gente está implementando e o azul quando a gente está refatorando. Deu uma escorregada no final, onde eu esqueci de botar o verde aqui na hora de implementar, mas espero que vocês tenham entendido esses diferentes momentos aí do TDD na prática. Certo? Muito obrigado. Continue assistindo o nosso curso.